Eu vejo outros velhotes, ai, que horror, que vida cansada, Ele agradece a Deus, na hora que a irmã morte chegar, você não vai querer ir, a gente quer morrer enquanto a morte está longe. E meus netos de assim, mas tio, me chamam de tio avô, tio, o senhor está tão velho, eu digo, quem não quiser ficar velho, que morra jovem, como eu não quis morrer jovem, aqui eu estou, e estou em trânsito, porque o meu programa, eu acho lindo a pessoa ser, centenária. Olha que coisa linda. Quando eu era jovem, eu via um homem de 25 anos, eu dizia, que velho. Eu tinha 12 anos. De repente eu completei 25 anos, porque é rápido. Aí eu dei um salto para quem tem 40. Eu digo, nossa, 40 anos é viver muito. De repente eu olhei minha cara no espelho, eu tinha 40 anos. Eu disse, meu Deus, estou 40 mas até que estou bem. 50, não, 50, meio século. É uma idade horrorosa. Quantos anos você tem? Meio século. Olha que coisa triste. De repente eu estava com meio século. Aí eu dei uma puxada, a coluna estava bem. Até nós vamos criar um clube da coluna que falta duas vértebras. Nós vamos criar um clube. Então eu completei 50 anos. Confesso que tive um choque. Meu Deus, não pode, até que este rostinho está bem, 50 anos, mas 70 não chego lá, de jeito nenhum, arrastando os pés, 70 anos, deitei-me quando acordei estava com 70, eu digo, meu Deus, que injustiça, mas que bom que estou vivo, aí eu pulei para 90, olhei um de 90 entrando no avião, que lá no Brasil, aquelas moças lindas ficam. Convidamos primeiro cartões tais, mulheres grávidas com crianças, pessoas da melhor idade. Ai, vem aqueles cacos assim andando. Se isto é a melhor idade, eu quero morrer na juventude. Que coisa! E então eu entro também, e algumas dizem assim, mas o senhor já tem idade? Eu digo, não, não é cartão. Não é curioso? E graças a Deus, nesta viagem, ou na anterior, eu descobri uma coisa maravilhosa neste querido país. Quem tem mais de 70 anos não precisa mais tirar o sapato para passar no raio-x. Ai, mas eu adorei. E ainda mais, não precisa tirar o paletó se for levezinho, se for leviano, como dizem os espanhóis. Eu, então, quando descobri isso, eu falei ao meu amigo Daniel, olha, Daniel, não precisa mais tirar o um sapato. Que coisa horrorosa de dar o sapato. Ainda mais sapato de cadastro. E aí eu fui todo estoico. Quando eu fui passando a funcionária, ah -ah, de E ele disse, I am 85 years old. Ela fez, uau, e eu uau. É? Gratidão à vida. E eu passo com uma... Pompa e circunstância. Ainda hoje eu passei bem heróico. O homem me olhou bem. Aí, eight, 85 old. Ele, uh, eu, uh. A vida é bela. Coloque o suave sal do amor na vida. Para que ela adquira a beleza. Ser a nossa senectude. Que eu acho muito mais bonito que velhice. Que palavra indelicada. Você é um velho, você é senecto. Oh, uma palavra linda. Então, a nossa senectude tem alguns problemas. Mas eu vejo crianças recém-nascidas com problemas hereditários. E muitos de nós que ultrapassamos o milênio passado, estamos relativamente saudáveis. Que bom a nossa experiência, a nossa sabedoria, o encanto da beleza da idade. Então, ser grato à vida. A vida é bela. Segundo item da felicidade. Eu nasci para amar. Todos nós nascemos para ser amados. Já notaram? Até existe uma música brasileira. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Pois eu não me incomodo que não me amem. Eu amo. O bom da vida não é ser amado. É amar. Porque todo mundo que é amado fica dengoso. Fica psicologicamente infantil. E eu acho detestável, quando alguém pergunta outro, você ainda me ama bem? Amo. Ah, <risos> Para se ver livre. Então é fantástico nós podermos amar. Amar a tudo. Amar a natureza. As suas várias expressões. Quando eu chego neste país das flores, nesta cidade, que vejo essas flores miúdas e tão vulgares lá no Brasil. Vejo aqui jardins lindos. Na minha terra, a flor, sabe como é chamada? Cravo de defunto. Esta colorida, que tem um cheirinho um pouco apetitoso. Eu, meu Deus, hoje eu vi no hotel para onde me dirigia um jardim de cravos derredimidos. Porque lindos. Lá nós arrancamos jogamos fora, porque é cravo de defunto. Então, que beleza termos olhos para poder amar. Nós pudermos amar com enternecimento. amar a todos, amar até as pessoas antipáticas, coitadas. Elas são tão infelizes. Então, eu tive uma colega que era muito feia, coitadinha. Eu a amava por caridade, porque era tão feinha. E certo dia, a minha colega entrou na repartição com um homem lindo, um James Dean. Aquela coisa, eu sempre cito autores, atores do passado, porque no presente eu me atrapalho um pouco. Né? Então ela entrou e disse assim: Meu Deus, era Divaldo, meu namorado, daquela época, porque hoje namorado é, já está morando junto há 40 anos, é meu namorado, mas antes não, pegava na mão, beijava na testa, olha que coisa romântica. Ele é meu namorado. Então, Beijava na mão. Quando ele "hoje é meu namorado", já tiveram 500 brigas de separação. Eu fiquei olhando para ele e ele encantado. Eu digo "meu Deus, ele está pensando que ela é rica". Ela era funcionária pouco. Mas eu fiquei impressionado. Como nós moramos em Salvador, eu digo "será que ela fez um feitiço para ele?". Embora eu não acredite em feitiço, mas quem sabe, né? E aí, eu fiquei curioso, mas homem não é curioso, curiosas são as mulheres. Então, e por que, que o homem não é curioso? Porque tudo que ela sabe, ela conta para ele, sem ele perguntar. Então, não precisa curiosidade. Mas como eu não era casado, fiquei naquela chamada saia justa. E aí eu perguntei para ela assim, mas você conquistou, hein? Olha a habilidade. Ela, Edivaldo, de eu descobri que sou feia. Eu digo, não, até que não e ela me redarguiu, sim, eu sei que eu sou feia, mas eu descobri que eu tenho uma coisa linda e eu perguntei, e o que é? a minha voz aí eu me dei conta que eu gostava dela por causa da musicalidade da voz, é que vale dizer nós temos belezas dentro de nós que ignoramos então se nós descobrirmos o nosso toque de beleza nós mudamos o mundo, você imagine que eu estava no ônibus cheio e aquele homem lindo, eu disse, vou conquistar. Cheguei bem junto dele e disse assim, licença. Ele, oh. Vai saltar aqui? Eu disse, sim. Posso acompanhá-la? Não sei se papai está em casa. Ele acompanhou, estava no laço. Então, Divaldo, quando eu estou junto dele, eu não o deixo nem respirar, é sempre falando, porém falando neste ritmo, neste embalo casaram meus amigos, tiveram filhos lindos, e ela está agora na minha idade, ficou linda, porque o amadurecimento dá uma beleza interior, e a gente esquece da casca, já notaram que no Brasil há uma palavra terrível, a palavra bonitinho ou bonitinha, quando a pessoa não é nem feia, nem bonita, ah, é bonitinho, é horrível essa palavra, ela ficou bonitona, porque o exterior acendeu uma chama de alegria à maternidade, a convivência, à companhia de um homem devotado, de um homem bom. E um dia eu perguntei a ele, o que foi que mais lhe encantou nela? Porque ela é uma moça prendada, palavra antiga, prendada. É uma pessoa de conhecimentos. O que foi que mais lhe cativou? Não sei, volta Ela tem uma ternura... Era a voz, ele não identificou. Ela tem uma ternura cativante. Quando a minha mulher conversa comigo, eu sinto uma emoção tão peculiar. Eu não disse nada, digo realmente. Ela é encantadora. Daí nós nascemos para amar, não para ser amado. É óbvio que o ser amado nos dá muita alegria, mas a meta é nós amarmos. Porque quando nós amamos, o organismo produz na saliva da língua uma substância que nos dá saúde. Essa substância trabalha na digestão, chama-se imuno... Que delicadeza da divindade. Essa imunoglobulina é uma substância da saúde para o aparelho respiratório. Entre as pessoas que riem, que amam, produzem muita imunoglobulina. Os enfesadinhos produzem muitas substâncias deletérias no cérebro e são sempre pessoas doentes. Daí, nós nascemos para amar. Terceiro, nós nascemos para servir. A poetisa chilena Gabriela Mistral, prêmio Nobel de Literatura, tem um poema chamado Servir. Tudo serve à natureza, servem o ar, a água, a vida... Então, a vida tem que ter um sentido de serviço. É extraordinário podermos servir. Lá na mansão do caminho, que é um bairro colocado, que é uma instituição colocada num bairro muito violento, nós fazemos a campanha da limpeza para poder educar o bairro. E, diariamente, eu saio na hora em que os alunos estão em movimento, catando papel na rua. É uma coisa curiosa. Eu vou caminhando abaixo, pego o papel, não, te eu ajudo. digo, não, não, esse trabalho é meu. É, mas o senhor tem que pegar, já que vocês não pegam, eu então pego. E daí agora lançamos a campanha. Quem encontrar um papel na rua ganha um prêmio. Qual é o prêmio? Pega o papel e coloca no lixo. Porque é uma honra servir. E isso na mente infantil teve um efeito Espetacular. Então, perguntaram, tio, e se a gente catar o papel na cidade, lá no bairro? Aqueles saquinhos plásticos horrorosos, que o vento rasga, que os cães rasgam, o vento leva. Então, nós estaremos ganhando? Estão. São os anjos da limpeza. O nosso bairro vai entrar no concurso do bairro mais aciado da cidade de Salvador. Por causa da campanha Infanto Juvenil, de pegar papel no chão, e colocar na cesta, porque nós temos várias cestas de lixo, presas ao poste, e mandamos colocar no bairro outras por nossa conta, para criar que nós nascemos para servir. Vejo pessoas que têm uma funcionária, traga um copo com água, traga meu sapato, traga isso, a pessoa fica aleijada. Nós temos a auxiliar, o auxiliar, não o escravo. Então, eu nunca peço água à funcionária, eu levanto e vou buscar água, o que me custa? Se eu de ficar na rua correndo fazendo jogging, eu caminho dentro de casa que estou fazendo jogging. Sem suar, sem ter problema, sem ser agredido na rua. Então vejam que isso que sutileza. Eu nasci para servir. Quarto item. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço porque me torna um homem mal. Se alguém me faz um mal, não me faz mal, só faz se eu aceitar. Se alguém sair daqui dizendo assim, mas o Divaldo é um psicopata? Eu continuo exatamente como estou. Agora, se eu disser assim, não sou psicopata. É, não sou. Já fiquei. Então, eu não aceito presente desagradável. Quando alguém nos dá um presente, nós aceitamos se quisermos. Se não quisermos, Devolvemos o presente. É uma ética tão simples. São pequenas lições que nós esquecemos de filosofia profunda. Então, alguém não gosta de nós. Que bom para nós. E que ruim para a pessoa, que toda vez que nos vê tem dor de cabeça. Mas quando somos nós, quem não gosta, que mal. Porque quando a gente vai pensar, assim, ai meu Deus, já começou. Olha o cara que eu tropecei. Eu tenho contado uma experiência muito curiosa que é fastidiosa para quem já ouviu, mas que é do dia a dia. E eu estou sempre viajando, desde que me aposentei, há 30 e poucos anos. Eu viajo sem cessar, 260, 280 dias por ano. Então, estou sempre nas filas do check-in, pela madrugada, às 5 da manhã, que para nós é um dia claro em Salvador. E estou sempre alegre, porque eu tenho a alegria de viver, porque eu sou espírita. Eu encontrei o mapa da mina e não fiquei no mapa, encontrei o tesouro, encontrei o velho aurífero e encontrei as gemas preciosas da paz, da alegria de viver, da harmonia, da certeza de que não existe a morte, de que os seres queridos voltam, também eu voltarei. Então isso me dá uma plenitude. E eu estava na fila alegre, rindo, na terceira fila, e estava o senhor que gritou de lá, Ei, por que, é que está rindo? Ele disse, eu não acredito. Cinco da manhã em jejum, tropeçado, nesse... mas eu continuei rindo. E ele, ei, você aí, você está rindo para mim ou está rindo de mim? E eu então meneei a cabeça, olhei na direção dele e disse, não estou rindo para o senhor, nem estou rindo do senhor. E por que está rindo? Por que não está rindo de mim? porque eu sou cego, meu amigo, eu não posso estar rindo de senhora. todo mundo caiu na gargalhada dele estar brigando com o cego ele ficou desconcertado, saiu veio até mim, chegou assim passou a mão e eu fiquei cego não pestando, esse. imagina, entre tomar uma bofetada e ficar cego eu optei pela cegueira Entra, mas seus olhos são claros eu devia ter ficado calado, mas não fiquei, porque baiano não cala nunca. Eu disse assim, sim, os olhos são claros, mas o nervo óptico, eu conheço esta voz. Você não é Divaldo Franco? Eu sou. eu conheço a voz da televisão, do rádio, você não é cego, coisa nenhuma. Eu disse, sou sim senhor, eu sou cego à estupidez humana, eu sou surdo à agressividade humana. E eu sou mudo ao destempero humano. O senhor acha que eu ia perder o meu dia só porque o senhor dormiu mal e acordou de mau humor? De jeito nenhum. Mas, senhor Divaldo, eu tenho muitos problemas. Ele disse, quem não tem problema? Problema é desafio. Só não tem problema esquizofrênico, porque ele é problema. Mas todos nós temos problemas. Senhor Divaldo, senhor está em São Paulo? Sim. No voltar Sim. Eu também. Digo, só falta ele agora no meu colo. Bom, eu entro no avião, sento-me no corredor, na poltrona 6C, quando eu olho ele na 6D, lado a lado. Aí depois a mão na minha disse Edivaldo, nós vamos conversar bastante, hein? Eu disse, não, senhor, porque nós alugamos uma poltrona. Há pessoas que alugam o avião inteiro, já notaram? Entram, gritam, falam, e fazem o maior carnaval como se o avião fosse dele. Mas ele só alugou uma poltrona. Não tem esse direito. E outros, quando vão se levantar, metem a mão assim na cara da gente, puxa a poltrona para levantar, arranca o cabelo da gente, e a gente nem olha, porque se a gente olhar, fala: por quê? Ele é o dono do avião. Quando a poltrona tem braço, a gente deve levantar. Na vertical, não na horizontal. Mas isto vai demorar um pouquinho. Então, ele disse, não, senhor, não podemos conversar para não perturbar as pessoas. Mas, senhor Divaldo, eu queria lhe contar os meus problemas. E vou aproveitar o avião, porque a gente subindo está mais perto dos guias. E o homem continuava. Então, eu tentei uma técnica. Eu pus a mão no joelho dele e disse assim, durma. Durma. E aí, eu descobri que eu sou hipnotizador e ele dormiu. Eu não vou nem dizer a palavra aqui, senão os senhores dormem e acaba o seminário. Quando o avião chegou a São Paulo, duas horas e 15 minutos, e bateu no solo, ele acordou assustado. Seu Devaldo eu digo, calma, já chegamos. Já chegamos? O que é que me aconteceu? Eu digo, desencarnou e reencarnou. Está tudo em paz. Estava excitado. Ai, que bem me fez, seu Devaldo. Eu poderia ter brigado com este homem que queria me proibir de rir. Como é que pode? Proibir o outro de estar contente. Então, o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Quinto item. Alegria de viver. A alegria de viver é uma maravilha. Eu me recordo de uma anedota, permitam-me. Que um bêbado foi passando pelo cemitério e escutou uma voz dizendo socorro. Eu estou vivo. O bêbado olhou e percebeu que a pessoa estava se movendo. O bêbado não está vivo não, você está é mal enterrado. Aí jogou mais terra na criatura.